Olá querido Brasilzão, olá queridos amigos do canal Mais Brasil, um beijo gostoso no coração, muita paz, muitas energias positivas para vocês. Nós estamos chegando aqui para trazer informações para vocês no entretenimento. O entretenimento é aquele programa que a gente traz todos os tipos de informações, todos os tipos de notícia. Você já se inscreveu no Canal Mais Brasil? Se você ainda não se inscreveu no Canal Mais Brasil, faz favor, inscreva-se e venha conosco para que nós possamos passar para vocês as notificações de tudo o que acontece. Hoje nós estamos em Brasília, já com a nossa filial, porque a nossa filial é em Brasília. Né? Canal Mais Brasil, a central da, do canal é em Frutal, Minas Gerais, Uai. Mas agora nós estamos em Brasília, na nossa filial. Estou recebendo aqui uma pessoa de grande gabarito, muito importante. Ele é presidente da OCB lá de Rondônia, Organização das Cooperativas do Brasil, meu amigo Salatiel Rodrigues. Muito obrigado por me atender, tudo bem? Ótimo, melhor agora, falando aqui com o Sardinha, Muito canal obrigado. Mais Brasil, pessoa que a gente já se identifica, olhando já pela primeira vez, mas se apaixonando. Muito obrigado. Eu Muito mesmo. prazer. A Recíproca olha... a mesma. E olha a coincidência, amigos em comum, do Brasil batista. inteiro. <risos> Então isso é importante Exatamente. Muito obrigado por nos convidar Para bater um papo aqui Nesse canal que eu tenho certeza Que já é de grande sucesso Muito bem meu querido Salatiel Eu queria falar com você sobre o cooperativismo Fala um pouco para gente Sobre o cooperativismo Olha o tema mais importante Que eu acho na atualidade É o cooperativismo, cooperativismo. Cooperativas É organização de pessoas É um hum. modelo que une o social com o econômico. É as cooperativas para você ter uma base. Em 1844 nasceu a primeira cooperativa em Rochdale na Inglaterra. Reuniram se um 28 tecelões e de lá para cá foi crescendo. Hoje soma-se mais de um bilhão de cooperativista no mundo. Que beleza! As maiores cooperativas está nos Estados Unidos, está na Europa. O mundo inteiro tem cooperativas. Para você ter uma base, em 2012, fomos escolhidos como o ano das cooperativas pela ONU. Isso Entidade... Em 2012. 2012. Entidade que agrega mais de 200 países. Então, fomos reconhecidos. E no Brasil, a primeira cooperativa nasceu em Minas Gerais, em 1889. Minas Gerais, ouro olha aí. Ouro preto. Pai, ouro preto. Uai. Olha para você ver. E aí, cresceu muito na região sul. Nós temos uma cooperativa, Sardinha, de 1902, em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Então, a base do cooperativismo, é claro, pela questão cultural, veio do sul para o restante do país. Do país. E Rondônia é diferente. Eu tenho que falar do meu estado, porque eu tenho que puxar... A Sardinha é para o seu prato, mas eu não vou, não. Então, Sardinha, você vai ajudar a puxar a Sardinha para essa brasa. Aí, Vamos lá, vamos fazer isso. Rondônia. Rondônia, hoje nós temos 30 e poucos anos de organização, porém, a Lei 5764 de 1971, que é a lei que rege o cooperativismo, que é a organização delas, e aí nós temos o Sescop também, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que trabalha a capacitação, o monitoramento, a educação cooperativa nos estados. E, e aí a OCB hoje congrega 116 cooperativas. Em Rondônia, mais de 208 mil associados e é o único estado da federação que tem 100% cooperativa. É claro que é um estado pequeno, mas nós nos orgulhamos disso. Maravilha, com E certeza. aí dos sete ramos, nós temos vários ramos de destaque. O crédito, por exemplo, o agropecuário foi o maior no país. E é claro que hoje as cooperativas de crédito que trabalham a questão financeira, por isso eu te convido para fazer da sua cooperativa de crédito a sua única instituição financeira. Porque além de girar a economia na localidade, o trabalho social é fantástico. Maravilha. Por isso que hoje nós temos cooperativas no Brasil inteiro de crédito e outros ramos. Então, Rondônia hoje é bem servido pelas nossas cooperativas. Ô, ô Salatiel, quais são as vantagens de ser hoje um cooperativista? Além de você ser dono do seu próprio negócio, você contribui com a sociedade justa e igualitária. O nosso diferencial está no social. Em termos de pandemia, Sardinha, nós cooperamos e muito com os nossos associados e também contribuiu até com os que não é associados, porque ao doar um respirador não importa quem é que esteja recebendo esse benefício. Ao doar alimentos, ao doar a cesta básica, né, que é no caso dos alimentos, máscaras cirúrgicas, cursos para médicos para intubação. Rondônia contribuiu. Aliás, Rondônia contribuiu e muito, né? E muito. Destacou-se com muita... Inclusive, eu quero aproveitar aqui, queridos telespectadores, aproveitar o salatial e parabenizar a Rondônia, porque ontem, dia 7 de setembro, que nós estivemos uh, ali na, na, naquela movimentação do Brasil, meu amigo... A cada dez pessoas que você falava, sete eram de Rondônia. Eu tenho, inclusive, uma matéria no ar de um casal falando de Rondônia e dizendo que Rondônia é o estado que mais compareceu em Brasília para apoiar o governo Bolsonaro. E isso, e não posso te falar, sinto feliz por isso, porque, infelizmente, Minas Gerais teve muito pouca participação que é o estado que hoje eu vivo. Mas não estou aqui criticando ninguém, apenas dizendo, parabéns, Rondônia. Eu posso falar no final disso aí? Do que, da, Não sua, pode, da sua pergunta é, as vantagens né, de Sim. ser um cooperativista Sim. então você está contribuindo com a sociedade e quando você é sócio de qualquer cooperativa você é dono, aquilo que eu falei no início da pergunta do Sardinha então as vantagens são inúmeras agora você quer saber mais? visite uma cooperativa no seu município independente de qual município você esteja no momento, nos assistindo agora vá lá Quero saber mais quais as vantagens, porque nas cooperativas de crédito eu tenho que te falar, nós somos melhores do que os bancos tradicionais, nós temos todos os produtos, e além do mais, no final do exercício você ainda recebe a sobra daquilo que você movimenta na cooperativa. Maravilha! Agora, qual é o papel da cooperativa, como você já disse, mas eu gostaria de saber mais sobre dentro da sociedade? Olha só, é a união das pessoas. É você trabalhar pensando no coletivo. É bíblico, Sardinha, que um cordão de uma dobra só é difícil para Sim. quebrar. Agora imagine duas dobras ali, ó, você juntando ali. Essa é o que você me pergunta agora, é o papel de unir a sociedade em torno de um objetivo coletivo. Que cooperativa nós temos princípios temos visão e missão e o sétimo princípio da cooperativa que é o papel dela trabalhar junto à sociedade primeiro atender a necessidade de seus associados e depois é o interesse pela comunidade aquilo que nós falamos em tempos de pandemia além de contribuir na saúde nós contribuímos na economia porque você soma duas coisas Economia e saúde têm que andar juntas. Então, o papel hoje das nossas cooperativas na sociedade é contribuir para uma sociedade justa e igualitária. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar com você é sobre o ramo da mineração. Me fala um pouco sobre a história da mineração no querido estado de Rondônia. Primeiro, falar que nós temos que Constituir representatividade a nível de Brasil Nós somos ricos na questão do mineral A nível de Brasil Sim. Você vai em Minas Gerais Você tem lá o granito Que também é mineração Tem o ouro de Minas Gerais é, Tem você vê, os primeiros brasileiros entendeu, Quando é, descobriu aqui O nosso grandioso Brasil né? Que, que é, veio os portugueses que gritou, estamos em terra firme? É. Levaram, entendeu? <risos> nosso minério. Então agora nós temos que cuidar do que é nosso. O Brasil é rico nessa questão mineral. Mas como a sua pergunta é de Rondônia, eu vou falar do meu estado. Meu estado é riquíssimo. A melhor jazida de diamante está em Rondônia, na Reserva Roosevelt. Que nós precisamos legalizar todo o mineral de Rondônia. Nós temos cobre em Rondônia, Sim. nós temos o nióbio, descobrindo agora, Sim. nós temos a cassiterita, temos a dolomita, temos o estanho e temos o ouro no Rio Madeira, que 300 anos ainda não deixa de, de produzir. E aí as nossas cooperativas do ramo mineral, que aí nós também temos é, 12 cooperativas hoje em Rondônia, do ramo mineral, registradas na OCB, porém existe muito mais, mas esse ramo no qual nós estamos aqui visitando aqui a futura confederação do Brasil... É isso que eu, é, Brasil, que eu um assunto que eu quero falar com você. No Brasil, estamos trazendo os números. E aí nós temos que, junto com o nosso presidente Bolsonaro, que também é um apaixonado, nós já tivemos com o Bolsonaro discutindo essa pauta, Sardinha, meu que amigo. é um apaixonado por essa questão da organização do minério, e realmente entendeu? levar pessoas que querem contribuir para o crescimento e o agradecimento do nosso país e do Estado de Rondônia. E a OCB, a organização é, que você é o presidente, já está participando, vai participar dessa Confederação Nacional de Mineração? Olha só, é, nós viemos mais para ouvir do que falar, né mas não tem como você no diálogo também colocar proposições. Sim. Nós temos que ter representatividade a nível de Brasil. Levarei aos atores que são as cooperativas. Sim. E aí não tem discriminação de tamanho. Que nós temos cooperativas do mineral, que é de areia. É. Que atende é. os materiais de construção. Aí nós temos cooperativa do ouro, tem cooperativa da questão da cassiterita, dolomita, é. Estanho Numa região, porque Rondônia é, é, é dividida em regiões E lá nós temos as cooperativas regiões Então, Sardinha Essa conversa hoje foi muito produtiva é, Além de participar Da manifestações vamos falar daqui a pouco Do 7 de setembro Nós fomos a agenda, Nessa agenda aqui Com o Chico O Giliad O Doutor Mateus E o Cesquini e aí nós viemos aqui discutir o futuro da mineração do Brasil. Meu querido, é... eu estou chegando, vamos dizer assim, caindo de paraquedas agora entre vocês. E Eu sempre tive muita admiração pelo minerador. Depois em off eu vou te contar uma história de mineração, de, de, de, de... garimpo que foi fechado no estado de Minas Gerais da cidade em que eu vivo hoje, que é frutal, o do bandeiro, eu vou te contar uma história que você é de arrepiar. Mas, é, por que que essas minerações, meu querido, ficou e continua tanto tempo no ostracismo? Por que que a imprensa, eu diria que a imprensa tradicional, hoje a antiga imprensa não está interessada em vocês? Desculpa, mas é uma realidade. Mas por quê? Por que que vocês ficaram no ostracismo tanto tempo? Não me olha com essa cara, mas só me responde. É porque nós não temos defensores que defendem a produção industrial. Porque você falou de minerador, porque você fala a palavra garimpeiro, parece pejorativo. Não, é minerador. Veja você como... mineradores. Eles vejam, é, todas eles, como devastador da natureza. E não é assim. Nós temos um exemplo de cooperativa que eu te convido para conhecer, que é a Cugarima. Ela trabalha com a preservação ambiental, ela trabalha nos rios e lá realmente ela cumpre com o seu papel social junto com a sociedade. Ela é exemplo. Nós temos a Cooper Santa, que tem escolas educacionais dentro da própria cooperativa. Escolas profissionalizantes dentro da cooperativa. Ela faz o trabalho de reflorestamento. Na compensação ambiental. Então, Aí eu se a grande imprensa é reconhecer isso, porque hoje também eu falo um negócio para você, Sardinha. O seu canal dá mais visibilidade do que certas televisões abertas. As televisões abertas hoje já faliram. Desculpa. O jornal, o jornal impresso. Não, jornal impresso ninguém consegue ler. Então, Além ainda porque são... são... Não são nada, eles só estão de, deixando de, de divulgar algo que é importante. Por exemplo, esse tipo de cooperativismo que você tem, que você é. fala, que você é o presidente, eu, eu queria, eu, eu, eu quero aqui estender um pouquinho mais e dizer para ti, não OCD, lá da, de Rondônia, que é você, Salatiel. Nós estamos de portas abertas, câmeras, microfones abertos para vocês. Sabe por quê? Porque eu acredito dos pequenos mineradores. Ainda porque a mineração no Brasil é riquíssima. O Brasil, além de ser um país autossustentável, nós não precisamos de nenhum dos países de fora, nós somos autossustentáveis com condições absolutas de nos mantermos vivos em pé. Então, me deixa fazer parte com vocês na divulgação? Convite feito, convite aceito. É, Sardinha, nós temos que ser mais Brasil. Mais Brasil. E menos Brasília. Exatamente. Porque é... É isso aí. os atores, eles estão lá na base. É. Nós temos que lutar por você que... Mãos calejadas, suor no que rosto, bota, que, bota... que defende. Esse Brasil é muito rico em todo sentido. Nós estamos falando de uma parte só. Nós temos aí produção de grãos... Rondônia se destaca nisso. O, agronegócio o Brasil é um agronegócio né? é fantástico. Porque quem segura as crises nesse país é o setor produtivo. Sim. E quando sim. nós falamos no setor produtivo, o mineral também está o no mineral meio. mineral é produtividade. É produtividade. Opa. É indústria. Porque é inadmissível o Brasil exportar matéria-prima, industrializar em outros países, gerar emprego e renda lá fora, e sendo que nós estamos sentados em cima da riqueza. Isso é Exatamente. E às vezes, ao mesmo tempo, pobre. Você vê, nós vemos os nossos indígenas com migalhas e está lá com ouro, está lá com diamante, está lá com madeira. Tem que legalizar os garimpos do estado de Rondônia e do Brasil. E nós temos que fazer as demarcações indígenas, que eles também querem produzir. E Rondônia é diferenciada por isso. Nós temos lá o Suluís, que tem 240 mil hectares. Não estou falando de todos, tá? mas eu posso falar por alguns que eu conheço que quer produzir, que quer viver dignamente, porque eles estão sentados em cima da riqueza e às vezes buscando espaço e sendo oferecido migalhas. Vamos se tornar um país rico de verdade, com produtividade e que você possa viver num país mais digno. Ai, meu amigo Salatiel, a vida é bela. É por isso que eu adoro viver e é por isso que eu agradeço muito a Deus. A cada dia que passa, eu me surpreendo com seres excepcionais. Seres em que a gente não vê por aí todos os dias. Como o meu amigo Salatiel aqui do meu lado. Como o Bruno, que nós fizemos a outra matéria com ele. Agora eu quero infiltrar entre vocês, mineradores, pequenos mineradores, grandes mineradores. Eu quero infiltrar entre vocês para divulgar, mostrar para o Brasil o potencial que o Brasil tem. Nós não podemos, como ele disse, ficar só em Brasília. Nós temos que mostrar o Brasil que o Brasil não conhece. Concorda comigo? Porque a imprensa não mostra. Eu não sei por que cargas d'água, mas o meu canal, desculpa, não existe meu, existe nosso canal, vai trazer isso. E eu quero dizer a você que fiquei muito feliz por você me ceder essa entrevista. É bom falar com pessoas assim, com a mente aberta, cheia de produtividade, cheia de coisas maravilhosas. Eu vivo isso, eu quero viver isso. Eu... Corre nas minhas veias o sangue brasileiro Amo de coração O Brasil Sou patriota Morro pelo Brasil se preciso for E vou te falar Deixo aí as câmeras O microfone à sua disposição Faça a nossa TV O nosso canal A extensão da sua casa, a extensão do seu escritório Por favor Você falou do 7 de setembro Não vou deixar de passar Essa oportunidade Vou deixar passar essa oportunidade de falar. O que é que eu estou fazendo em Brasília aqui, representando uma sociedade? Acredito que muitos vieram representar também, porque Rondônia está em peso aqui em Brasília. O que você falou é realidade. Quando convoca a Rondônia, quando convida, quando a gente vem por livre, espontânea vontade, e nós viemos de graça lutar por um Brasil mais justo, um Brasil melhor para nós, para nossos filhos e para as futuras gerações. O que eu vi ontem, dia 7 de setembro, foi emocionante. Onde nós vimos crianças, jovens, senhores e senhoras comprometidos com a nação. Nós temos que ser mais patriotas, temos que ter mais civismo, nós temos que lutar por um Brasil melhor. O nosso partido é o Brasil. Se nós queremos um Brasil melhor, só depende de nós, de mim e de você. Então, que nós esperamos que seja dada uma resposta à nação do nosso líder maior, presidente Jair Messias Bolsonaro que os poderes se unam em torno de um bem maior, que a nação brasileira. Muitos clamam por um Brasil melhor, por um Brasil que seja digno de se morar. Eu não quero ir embora do nosso Brasil. Tenho certeza que você também não. E se você falar para país, ir países vizinhos, você tem que aprender a comer carnes exóticas lá, que lá eles já estão dependendo disso. Então vamos lutar por um Brasil melhor, vamos juntos e que o nosso poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, se unam em torno do bem maior que a família. Você falar mais alguma coisa? A única coisa que eu tenho que dizer para vocês, que Deus nos abençoe. Obrigado por essa oportunidade. Jesus te abençoe. Amém. Muita paz, muita luz, muitas energias positivas e vamos juntos. E vamos construir um Brasil melhor. Avante, Brasil! Avante, Rondônia! Cooperativismo! Avante, Cooperativismo é o melhor caminho para a paz e a democracia. Beijo no coração!